Família de Inés, bom demais, Leandro Fonseca aqui. Galera, é, tô fazendo esse vídeo pra te fazer um questionamento, te fazer uma simples pergunta. Qual é o tamanho da tua liberdade hoje? E qual é o tamanho da liberdade que você quer no futuro? O que você faz hoje para você ter a liberdade amanhã? Galera, eu sou prova, sou testemunha do quanto... É essa indústria, é do quanto esse modelo de business é transformador na vida de uma pessoa. Não estou falando de dinheiro que põe no bolso das pessoas e paga as contas, estou falando do desenvolvimento pessoal e profissional e algo realmente fantástico, meus amigos, as pessoas é, que estão próximas a mim, essas pessoas com energia top demais, essas pessoas empreendedoras que eu conheço todos os dias são testemunhas. Gente. Então fica essa pergunta, o que você faz hoje para você ter a liberdade que a gente tanto almeja amanhã? Fica essa dica, construa as coisas hoje para você ter a tua liberdade real amanhã. Um grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus, uma ótima semana, agenda lotada a partir da semana que vem, vai ser mega power, só coisa boa, estou contando com vocês, dê o seu melhor para você construir algo incrível. Daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, vai depender da tua velocidade. Forte beijo!